Seguindo a orientação de Franco Basaglia, que foi o grande autor da ideia, de... ele foi diretor do manicômio de Trieste, um manicômio importante, e ele fechou o manicômio, ele conseguiu, com o apoio da sua própria equipe, fechar o manicômio e colocar todos os que estavam no manicômio em liberdade e o, o exemplo dele está sendo uh, seguido uh, no mundo inteiro. E ele achou naturalmente que não bastava deixar as pessoas saírem do manicômio, mas era preciso uh, incluí-los socialmente. O fato de sair do manicômio não, não implica nisso. E ele sugeriu de que as pessoas que deixam o manicômio se organizem em cooperativas. E essa foi uma das suas grandes ideias. A cooperativa social surge dessa proposta. Hoje há centenas de cooperativas sociais na Itália, mas em muitos outros países também, inclusive no nosso. E esse encontro que foi para nós histórico, ou diretor da Saúde Mental do Ministério da Saúde, solicitou o apoio da Secretaria Nacional de Economia Solidária à criação da Secretaria das cooperativas sociais. Nós aceitamos o pedido com muito entusiasmo, porque é para isso que surge a economia solidária, para coisas como essa. E desde então, já faz mais de 15 anos, estamos em parceria com o Ministério da Saúde, com os CAPs, principalmente, os CAPs são muito importantes, os Centros de Atenção Psicossocial, que se entusiasmaram efetivamente com a perspectiva de ajudar as pessoas, na medida que eram tiradas dos manicômios, a se instaurar socialmente, criando as suas cooperativas. Esse é um processo que já está acontecendo há bastante décadas no nosso país. E o último dado que eu tenho do Ministério da Saúde, eles acompanham isso melhor do que nós, é de que há 660 cooperativas sociais no nosso país. Eu sou entusiasta do resgate humano, que é uma particularidade, uma característica da economia solidária nós trabalhamos com pessoas excluídas, seja pelo desemprego, seja por sofrimento psíquico, pessoas que moram na rua. E esse resgate humano é muito comovente. porque Ele acontece sobretudo pela iniciativa das próprias pessoas, as que superam essa condição, ajudadas naturalmente. Nos CAPs, é, o fomento às cooperativas sociais é muito evidente e as assistentes sociais, os psicólogos, os enfermeiros, os médicos, sem dúvida desempenham um papel estratégico nisso.